Eu sou artista. seu like. <risos> Oi, bom dia. Dia 4 um, desse meu projeto de luto vitoriano. Uh, estou empolgada. Terminei a blusa. Uh, e agora vou fazer a saia. Vou fazer o acabamento da blusa e vou fazer a saia. E aí, tá pronto prova pra ver como é que ficou? Vamos, vamos provar? Mas antes, é isso aqui que eu tenho pronto até agora. A blusa tá toda pintada e já tá com as mangas prontas. Aqui eu vou passar uma costura. E aí não, não sei se eu vou fazer um viés ou se eu vou dobrar pra dentro porque vai entrar a gola por cima. É. As duas coisas eram feitas, eu acho que eu vou passar um viés só pra, ah, só pra ser esnobe E esse monte de coisa aqui, em cada alfinetinho vai ter um pontinho feito à mão pra segurar Eu acredito que se eu tivesse feito misturado, sabe? Feito a roupa em tafetá. E essa parte de crepe, nossa, isso tinha feito... Isso tinha ficado pronto assim, sei lá, em 10 minutos como eu resolvi fazer a roupa toda de tafetar, ah, é porque eu tenho toque, né? E aí, assim, essa parte aqui poderia ficar de uma cor diferente dessa daqui. Na época vitoriana, a pessoa tingiria tudo de uma vez, né? Então é possível que ficasse igual, né? Mas enfim, não estamos na época vitoriana, eu não vou tingir 7 metros de tecido. Ah, nem tenho tacho pra isso. <risos> E aí eu resolvi fazer tudo de uma cor só, só pra ficar uniforme, preto, bem pretinho. E, cara, eu acho que tá lindo. E isso aqui era exatamente a minha intenção e funcionou. Que é, não dá pra ver... Bom, por enquanto não dá pra ver, vamos ver depois no corpo. Ah, e outra coisa. Uh, lembra que nos primeiros vídeos vocês não viram o meu cabelo? É porque já aconteceu um incidente em que eu estava cortando pano. E eu cortei meu cabelo sem querer Então depois disso eu, eu fiquei Com medo Então Só no final dos projetos Você vê meu cabelo solto E isso é uma coisa Que eu vou sempre lembrar minha mãe Que é ela reclamando uh, De eu o cabelo solto pra poder provar roupa Então Estou aqui Obedecendo É chato mesmo <risos> Engraçado porque ela reclamava tanto E agora eu acho chato também E... Sempre esqueço E lembrou da cara que ela fazia <risos> Sempre que você vai colocar Mais de uma manga <risos> Assim, uma em cima da outra Pega e segura a manga Tipo, um truque muito fácil Mas que... Sempre que eu vou provar roupa em cliente, eles não fazem <risos> Vou fazer uma bomber jacket assim, cara Achei muito irado Não, achei irado mesmo, na moral A roupa sem botão é um o ó. peraí. Ah. Bom, tá sem botão ainda, né? Mas já dá pra ter uma ideia. E esse aqui foi o shot que vocês viram lá no Instagram. E algumas pessoas comentaram como o Tio Viço, a Piano Black, a The Portuguese Mary e a Flávia Guinho. Um beijão pra vocês. Muito obrigada mesmo pra quem me segue lá no Instagram. E para quem tá comentando tanto aqui no vídeo, quanto lá. Isso me ajuda muito, me anima muito, sabe? É muito legal ver o feedback de vocês. Ok, agora eu vou fazer o quê? Eu vou marcar a frente, aonde eu quero colocar os ilhoses. Com certeza aqui, que é o meio do peito. E também tá bem na linha aqui da, do stress, né? Do braço. Um, também vou colocar no meio da barriga E também vou fazer A um, Marcação Pra colocar aquelas linhas São seis ou sete, não lembro de cabeça Mas aí depois eu olho na imagem de referência Então aqui aqui aqui, aqui, aqui, aqui, aqui Isso tem que ser feito à mão Não sei se vai dar tempo ainda Mas eu também quero Marcar o ombro Que tem esse efeito da manga E me parece que foi usado a mesma técnica nessa blusa vitoriana. Então, gente, desculpa, tá linda. Olha só como ficou. Nossa, ficou muito bonita. Você imagina só a pessoa, a pessoa encomenda essa roupa, porque assim, é dá pra fazer em uma semana, né? Mas assim, digamos, seu parente já morreu, né? Então a pessoa tem que encomendar com antecedência Não, com certeza já tinha uma roupa dessa pronta Porque, enfim, já, já existiam lojas que faziam isso é, Já em, em maneira industrial mesmo Mas eu fico imaginando A pessoa querendo que alguém morra pra poder usar roupa de luto, sabe? Caraca, que, que pesado Enfim, vamos lá Cara, gastei um tempão editando o último vídeo Espero que vocês gostem Me dá uns feedback aí se os vlogs estão funcionando Se tá muito estranho Me, me fala aí que eu sou muito segura, tá? Então me dá uma ajuda E agora eu vou fazer os viés Pra botar na beiradinha da manga E fazer o acabamento do pescoço E aí eu vou ficar fazendo muito viés de algodão Pra fazer a parte interna o acabamento interno das canaletas E aí uh, Eu sou muito chata também Eu gosto de cobrir todas as costuras Com viés, pra falar a verdade uh, Depois eu vou mostrar Como era feito o acabamento na época Na verdade a maioria Não fazia acabamento nenhum Mas as pessoas mais chiques tinham sim o um acabamento E aí depois eu vou mostrar No próximo vídeo Que é segredo Senão o povo copia, né? Viés E depois o viés é o quê? A saia. Tem que prender a saia na roupa e acabou. Acabou nada. Aí eu vou ter que costurar um monte de ilhóis. Ai, meu Deus, já tô surtando. Pronto. O viés, ele não era cortado enviesado, na verdade. Ele era cortado no fio. Não gosto, mas vou fazer isso. Até porque eu não tenho opção, né? É, eu teria cortado... Ó, nunca use essa parte aqui do urdume, tá? Tem uns fragmentos de roupa que eu, eu analisei que tinha. Mas não usa não, porque isso aí não vale a pena não. Isso aqui sempre dá defeito na roupa. Aqui eu tô usando a medida vitoriana de unha. Você bota dois dedinhos assim, pronto, tá pronto. Sério, eles têm pés, eles têm. É, como é que é? Pés polegadas e unha. É uma medida especialmente só pra tecido. A ah, cloth nail. Ninguém usa mais. Aqui eu vou passar pra facilitar. Você pode comprar viés já pronto. Eu não compro porque. Primeiro eu acho caro e depois eu acho muito vagabundo. Os viés prontos, se eu for usar, eu uso só no forro. Mas geralmente eles são feitos de algodão, mas eles são feitos de uh, tartalão ou tartalã, né? Não sei se você for falar em francês. E aí uh, eu não gosto, eu acho que fica muito, muito engomado, muito empapelado. Uh, não gosto, mas fica aí de cada um. Tem também, é... qual é o nome daquilo? É... Equipamentos. Que você faz o seu viés rapidinho. Mas eu não faço. Eu não uso. <risos> eu tenho aqui. Ah, mas sei lá, eu não acho tão rápido assim não. Como eu vou costurar a mão, aliás, a máquina e a mão, eu acho assim mais rápido. Basicamente pra você fazer o seu viés... É que eu tô fazendo um viés bem sem vergonhazinho. Você precisa... Apertar com o ferro quente Depois você bota um peso, assim Qualquer coisa mesmo Que aí você vai seguindo Como a minha prancha aqui pra passar Ela é listrada Eu já vou colocando dentro de cada listra Olha só, não sei se dá pra ver Acho que não dá pra ver ou não Mas ela tá do tamanho da listra que eu já quero fazer, então eu sei que tá do tamanho. Ai, sabe é mais rápido? Porque a pessoa que tá acostumada e gosta de fazer conta, tudo bem, faça, né? Mas a pessoa que não gosta, existem outras opções também que era é usada, viu? Retinha! É Porra, chegou! Chegou! chegou. chegou. Aliás, pra quem acha que espartilho tira o ar e deixa a gente desconfortável Não é verdade não, eu tô o dia todo de espartilho, coloquei de manhã E tô até agora com ele, né, desde a hora que eu comecei a filmar Porque pra gente provar precisa estar, né, direitinho Enfim, vida que segue, tô fazendo minhas coisas aqui. Não me afeta em nada, eu tô com toda Aqui eu estou colocando os viés nas mangas e na gola, uh, você tem que passar duas vezes na maquineta, né? Mas eu não quero mostrar ainda pra vocês porque na metade eu vou desmanchar e vou fazer de novo, porque eu acho que não ficou bom. <risos> eu sou muito perfeccionista e estou tentando mostrar pra vocês o quanto que <risos> eu mudo as coisas. <risos> Agora eu tô prendendo aquela parte da frente, fazendo a costura à mão e prendendo algumas das pregas. É um detalhe que tem no original e eu tô tentando reproduzir. Na verdade essa roupa tem muita costura à mão e isso realmente facilita fazer a mão. Outra coisa também que tem que fazer à mão, além do acabamento, é pregar os ilhoses. Aqui eu tô usando uma linha para pregar botão e foi um pouco mais fácil. Outra coisa também que também facilitou foi usar uma agulha bem fininha porque o tecido estava machucando a minha mão. A agulha estava furando os meus dedos uh, pela parte de trás, sabe? Quando eu estava enfiando a agulha no tecido. E aqui vai mais um pouquinho de história. Nessa época as pessoas usavam ilhoses do tipo de garra, aqui eu tenho dois para mostrar para vocês, usei um na saia e esses pequenininhos para blusa. E se a pessoa tivesse dinheiro, até os acabamentos em metal seriam pretos, inclusive os alfinetes que prendem a roupa no corpo também seriam pretos. Tá, agora a gente vai partir para a parte de dentro. Eu já fiz vários viés e vou prender em cima de cada costura. E isso aqui você tem que prender com ponto invisível para que não apareça do outro lado. E por dentro vai a barbatana. Você pode usar barbatana metálica, como era usado. Principalmente no Brasil era usado barbatana metálica. E também era usado ainda um pouquinho da barbatana de baleia, mas não tanto. Como eu não tenho, eu vou usar a cana. Eu já falei em detalhes sobre esse tipo de franzido no último vídeo, porque você sabe que um vídeo puxa o outro, né? E isso aqui tem que ser feito à mão. Tem outro jeito de fazer um franzido parecido um, à máquina, que eu também posso mostrar pra vocês. O pessoal usa muito em fantasia da Bela, mas não fica com o mesmo caimento, na minha opinião. Fica parecido, mas não fica igual. E aqui você vai medir o tamanho da sua cintura e vai puxar levemente o tecido e o fio para que ele não arrebente, né? E vai medindo de 4 em quatro, eu separo a saia toda em quatro partes para poder é, ir diminuindo né, a medida e ficar proporcional. E aí depois você tem que prender isso aqui no cós e tem que ser preso à mão. Cada prega, cada ruguinha que você tá vendo aqui, vai ter um pontinho no coice. Ah, mas demora muito, eu não tenho paciência. Bom, você pode comprar também, né? Eu estou aqui trabalhando com isso, vendendo por aí, né? Então, se você quiser me dar seu dinheiro, eu estou aqui para fazer pra você. Agora, se você uh, não tá com dinheiro, pode aprender a fazer sozinha, é só ter paciência. Tá, agora chegamos a outra parte crítica, que é ver o quanto de tecido tá faltando pra saia. Porque, como eu falei, uh, tá faltando tecido. Aqui eu tô checando novamente se a altura do manequim tá batendo com a minha altura, porque senão sai tudo errado na hora de cortar a bainha. Como eu falei pra vocês, eu trabalho com sistema de mulagem. São técnicas né, que eu aprendi na faculdade e que hoje eu só trabalho assim. E o manequim tem que estar perfeito do seu tamanho e da sua altura para você ter certeza que vai cortar direito. Então eu checo antes de começar e antes de cortar para ter certeza que o manequim não caiu. Hoje é um dia um pouco cansativo e repetitivo, um trabalho bastante repetitivo. Não sei se dá pra ver, mas quando eu comecei era de manhã e agora já tá de noite. E parece que eu não fiz muito e isso afeta muito a sua confiança pessoal e você não pode deixar. A cada parte do projeto você tem que estar confiante, relaxada, porém concentrada, senão erros acontecem. Oi meu amor, você tá querendo brincar? Gente, olha a dificuldade É o cachorro Tá, essa parte aqui de trás Eu tô fazendo uma nesga Que as meninas recentemente Descobriram lá no borde das barrocas E na confraria de costura histórica é, Que Gusted se chama nesga Em português Então fica a dica Vou colocar uma nesga Nessa parte de trás do vestido um. Você aprova isso? O meu cachorro aprovou eu vou cortar Então eu vou fazer a parte um pouquinho Maior atrás Uma, sei lá, leve calda Seja que Deus quiser Para, cachorro Espera aí, é assim que fica difícil Não, agora que eu vou cortar atenção povo Vamos agora, sério Não tem brincadeira agora, não Tadinho. O que, que eu fiz aqui? Meu Deus, nem eu entendi como é que eu cortei aqui. Ainda bem que ele não tá aparecendo. Pronto. Olha, eu vou te mostrar o que, que sobrou do pano, tá? Oh, cachorro, pelo amor de Deus, tadinho. Mas você francamente, é praticamente, hein? Eu sei que você quer brincar. Mas agora eu não tô podendo brincar, não. Tá, deixa eu te mostrar o que sobrou do pano. Terão meio metro. E se eu fosse forrar o chapéu todo, não daria. Não daria nem pro chapéu. Bom, ainda tem que fazer o chapéu, mas isso é um problema que depois eu, eu vejo. Então, não dá pro Duster. Não dá pra nada. Pronto, sobre esse aqui também pro boné. mas primeiro eu vou cortar mais ou menos a altura que vai ser a bainha para poder, quando descer, já descer com tudo certo não deu pra ver aqui, mas eu cortei com folga para poder fazer uma bainha larga como era feita na época e também eu cortei assimétrica pra ter um barogadol aqui de uma cauda Sobrou nada da roupa. <risos> Sobrou isso aqui. Sobrou uma tira. É. E meio metrinho. Ufa, fiz. É, Olha, gente, falta o bolso, né? Nossa, eu lembrei agora. Aqui. Vai ficar bonitão. Estranho, né? O manequim tá torto Mas Aqui eu vou fazer a bainha E a saia Entra costurada aí Cheia, cheia, cheia Cheia de volume E essa daqui Na verdade essa é a parte de trás, né? Com a nisga. Pelo menos eu achei linda Pronto, eu cortar aqui puxu, puxu. Prender a saia E fazer bainha São pelo menos uns 4 metros E tá pronto então, Nossa, é uma bagunça Ah, a luz tá aqui O um, que, que eu posso falar pra vocês? Um, tá de noite já Tá vendo o céu preto Não sei que horas são Não tô cansada Hoje eu tô um, Ah, é, lembrei Tingi já a palha do boné Porque eu não tenho palha preta, né? E ficou da cor igualzinha a do match Eu, eu achei eu achei que ficou muito bom um, Não ficou preto, preto, preto, preto, preto Ele é tipo carvão Não sei não sei dizer, mas eu achei muito legal o resultado Fiquei, fiquei impressionada comigo mesma Gostei de mim Mas o que, que eu posso fazer? É, então é isso O que deu pra hoje foi isso A roupa tá quase toda pronta Amanhã eu tenho que fazer A bainha da saia E montar A saia na blusa Eu não sei se eu vou fazer o Vestido Ou se eu vou fazer saia e blusa né? Porque mudamos de ideia. <risos> então é isso, galera. Tchau. Até amanhã.